Aí, galera, beleza? Seguinte. A coisa muito legal, primeiro vídeo que eu ia fazer é sobre Call of Duty, mas aí trouxe tudo para casa. Trouxe videogame, trouxe estabilizador, trouxe a fonte, trouxe o controle, mas não trouxe o principal, o cabo para carregar a bateria do controle do Xbox. É isso aí. Então, eu estava jogando, dei uma jogada rápida. Fui no Black Ops 2. Né, e de quebra vou mostrar um bugzinho aí pra vocês aí. Do que aconteceu? Eu comecei a jogar. Deu um, um. A primeira partida que inicializou. E. Teve uma imagenzinha bacana aí, vocês vão ver, não aparecia arma, não aparecia é, mira, não aparecia exatamente nada, então tá buscando aí no servidor a partida, mostrar pra vocês aí como é que ficou, mas prometo que a partir de amanhã já vai começar a entrar uns vídeos bacana aí no canal, beleza? Vamos lá, tá, tá lá buscando. Lá, botar em qualquer baixa confirmada é um é um nível que eu jogo bastante né uma modalidade de jogo que eu gosto muito que é o hardcore né você já começa aí com é um tiro uma queda não tem pra onde correr mapa daí no que tal 2025 ou seja 2025 então vamos lá ó para vocês verem aí não tem exatamente nada ó, o bug, olha lá, minha arma né não aparece mira não aparece arma, não aparece mão não aparece absolutamente nada aí os caras passam a vida toda programando o jogo leva dois dois, três anos, sei lá, um ano que seja o cara passa um ano para colocar um jogo de qualidade e me uma merda dessa aí, eu não sou o primeiro, já vi outros vídeos aqui no YouTube também com com esse bug. O mapa fica meio esverdeado. Olha lá, tá é legal. Olha. E logo logo eu vou estar postando outras maneiras de você jogar Call of Duty para você upar seu nível é Você subir de nível mais rápido possível, certo? É algumas dicas, alguns macetes. A primeira delas é essa que vocês estão vendo: a velocidade do controle. Para você se adaptar rapidamente, você coloca logo no insano. Você vai apanhar um pouco no começo, mas a partir daí você vai jogar no insano de boa, certo? Olha lá, tentando dar com a granadeira no outro respaw. Eu já fiz isso em outros, em outros jogos. Eu tenho jogos gravados aí. De dar no um respal e acertar no outro. Eu sou muito odiado na live por causa disso. Por causa da minha granadeira. Porque minha granadeira é certeira. Ela já vai com o endereço do cara. Olha lá. Aí. Isso é porque tá aparecendo arma. Imagina se estivesse aparecendo arma e mira. Eu tava fazendo um destroço aí. Ó lá. Ó. parece o um ícone errado lá. Você de vez em quando, no carro frio, você tem que dar uma ele Vai morrer aí, ó. ó. O cara me atirou pela parede. Mas vamos lá. Oh, não aparece a ah, não, não aparece não, não aparece nada e o próximo vídeo que a gente vai fazer se daí foi só um vídeo mesmo pra, pra desabafar a burrice de quem vos fala mas o vídeo que, a gente, que eu vou fazer aí é uma retrospectiva do Call of Duty né? desde o Call of Duty Modern Warfare que, é que é o 4 que não dá para entender isso é, até o, o código Advance Warfare fé. Então, por enquanto é isso. A gente fica por aqui e a gente se encontra no nosso próximo vídeo que vai ser a partir desse carnaval. Valeu, galera. Abração para vocês. Tchau, tchau.